Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Ares. Então vamos lá. Lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? Então vamos saber como está o momento de Ares e qual mensagem precisa ser transmitida. Olha só! Já pulou aqui os portões do inferno. Ok. E vamos complementar também com esse outro tarô. Então, vamos lá. Ares, você pode estar em um momento de oscilação, as coisas estão bem, do nada estão mal, como se você estivesse entre o céu e o inferno. E de fato isso acontece, você está constantemente abrindo uma porta ou a outra. Através da sua mente, você transforma o seu ser e é preciso muita força de vontade e vigilância para se manter em perfeito equilíbrio. A carta da louca é você ter um desprendimento do que te faz oscilar, é você ver tudo mudando, se renovando ou chegando ao fim. E não deixar as suas emoções parar aqui. É você não olhar para os obstáculos, mas sim para o alto confiando que não existe crise. Continue caminhando com leveza, levando só o necessário com você, que é aquilo que te faz bem e eleva a sua vibração. E tudo aquilo que te tortura, seja porque está indo embora, finalizando ou te machucando, solta! Falta o peso, a expectativa, a defesa, a competição, a dor, as pessoas, a situação difícil. Você não pode querer encontrar ou ver tudo bem. Quando o que você quer é diferente do que aquilo que você sente, ouvir e mexe, fica pensando. Qual portão você quer abrir? Está pesado demais e cansativo se manter em cima do muro. Antes de decidir, para um pouquinho para analisar a situação. Dê um tempo. Foca em você, sem olhar muito o externo. Porque é nesse momento de dar um descanso na mente, de se acalmar, curtir uns minutinhos, você com você mesmo, se conectar com a sua essência. É aí que a solução vem, a compreensão vem e o alívio também. Então solta o apego e se comprometa em se fortalecer, em dar um passo a mais em busca do que você quer. Tenha confiança que a vida resolverá o que não depende de você. Você vai ver as coisas mudando, principalmente no campo financeiro, mas se mantenha, então se mantenha na positividade. Cavaleiro de Ouros é lucro a caminho. Se adapta às mudanças, focando no seu equilíbrio e bem-estar, deixando fluir as emoções, Apaixone-se pelo seu momento presente, que você tende a atrair mais dessa boa energia. Abre as portas daquilo que você quer receber. Também temos um cavaleiro de copas, um novo amor a caminho ou momentos apaixonantes chegando para você. E vamos trazer também uma mensagem com o um oráculo. Então vamos lá.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 Até o próximo vídeo e gratidão!